Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Meu forte abraço e meu muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que estão aí nos ajudando, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando o seu like. Gente, só tenho a agradecer. Isso me faz, me dá mais força pra, e ânimo para fazer mais vídeos para vocês. Aqui a gente montou esse canal, Robos do Zé para mostrar algumas coisas legais da natureza, como cachoeira, plantas e algumas receitas. Obrigado a vocês que se inscreveram. Obrigado também àqueles que vieram do canal José Maria Lima para nos ajudar. Valeu! Só Deus pode compensar vocês, tá bom? Um forte abraço. Fica por aqui a minha gratidão. O meu forte abraço a mesmo, mesmo. Hoje é 25 de dezembro, né? de 2019, ok, todos vão almoçar hoje, se reunir com as famílias e eu deixo a minha gratidão, ok, festeje, boas festas e vamos aí nos preparar para nós conseguir a nossa vitória no ano 2020, tá bom, um forte abraço e que Deus possa abençoar cada um de verdade, só ele pode recompensar, tá bom, um forte abraço, fui e até o próximo vídeo. Agora, em 2020, eu vou... Nem terminei aí na cozinha, mas eu vou reformular. Aqui, essa parede, gente, que vocês estão vendo aqui, ó. Já vou dar dicas aqui, ó. Essa parede aqui, ó, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma, uma perfuração aqui, fazer um arco. Aqui eu quero fazer um forno de pizza. Aqui para dentro é um barranco, onde tem umas caixas d'água em cima. Essa parte aqui para dentro é terra, certo? Então, aqui eu vou cortar aqui... E vou fazer um forno de pizza, ok? E vou fazer aqui um esquema para a gente assar uma pizza. Já tem aqui a churrasqueira, que todos conhecem. Mas se alguém não conhecer, tá aqui a churrasqueira, gente. Aqui do canal Zé Maria Lima. O, o, aqui, do oh, canal Rob do Zé, eu confundo. que eu tenho dois canais, né? Canal Rob do Zé. Então, gente, tem muitas coisas que... É que eu tenho dois canais, uma hora eu falo uma coisa, outra eu falo outro Então, aqui nós temos ali o pilão, gente. Ok? Nós temos ali a farofa do pilão, farofa de carne. Aqui, a, a, temos aqui uma mesa aqui, com as cadeiras, onde a gente brincou ontem à noite, certo? brincou ontem aqui com as crianças, meus sobrinhos se reuniram aqui, meu filho, a gente. E brincamos aqui até quase meia-noite, tá bom? Ali temos ali o amador ali, ó, o Vitor Zé Maria Lima, ok, para pôr uma rede, ok? Não sei se essa rede vai poder ficar aqui, mas mas eu creio que não vai atrapalhar ali o meu forno de pizza. Então, gente, é isso aqui, gente, que eu tenho mostrar para vocês aqui. Tem a minha horta, gente, certo? A minha horta aqui, gente, muito legal Pequeno espaço, só não aguardo Olha, aquele pezinho de manga ali, ó Que eu plantei, aquele pezinho de manga que eu plantei aqui é, man é manga tome, gente Manga cheia é da Bahia Pra me plantar no meu sítio que eu tô aguardando Aqui Deus preparar, tá bom? A gente não tem nenhuma condição aqui Tem um copinho aqui que fica um onde dá da, da Refrigerante, né? Mas é assim, recolho, não deixe de copinho jogado gente, Pelo amor de Deus, certo? Tá isso aqui, gente Pois então gente fica aqui o meu forte abraço que Deus possa abençoar a todos e lembrando gente desistir jamais vemos vem os obstáculos mas nós temos que criar fôlego parar um pouco assim calcular o que vamos fazer para nós prosseguir passar o obstáculo sem nenhuma sequela e chegar lá no pódio. Onde lá está o nosso troféu, a nossa vitória, tá bom? Isso é que é o importante. O importante, gente, é a gente não desistir jamais. É lutar, não interessa se você vai chegar em segundo, em terceiro. Mas o importante é que você chegue no pódio, tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.